Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja bem, feijão aqui na área. Hoje eu vim trazer aqui para vocês o jeito mais fácil de conseguir fazer mil reais por mês é, com a BET365, tanto no futebol real quanto no futebol virtual. Essa estratégia pode ser usada nas duas casas, nas duas casas, né, nas duas modalidades. Mas eu vou mostrar aqui na prática como é que a gente vai fazer isso no futebol virtual. Recados: aqui na descrição do vídeo. No primeiro comentário, eu estou lançando meu grupo VIP, que é, está com umas condições bem bacanas, então dá uma clicada lá, é, só para quem realmente está interessado, tá? Então, todas as condições estão tá lá, clica lá, que você vai ver direitinho como é que funciona, beleza? Bom, vamos aqui para a estratégia primeiro. A gente vai usar a matemática para fazer isso. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma odd de 5 reais, uma odd, ó, uma entrada de 5 reais e buscar uma odd de 1,20 por dia. Aí vai virar 6, 6 vira 7,20, 7,20 vira 8,64. E assim vai até a gente chegar nos mil reais, que é o que a gente vai buscar por mês. E aí tem dois caminhos para a gente buscar essa entrada. E é, aí eu vou mostrar aqui para vocês. Esse jogo aqui tá perfeito, que é o jogo do City. A gente vai buscar uma, um jogo em que o mandante, o mandante esteja com uma odd menor que 2. Aí a gente vai entrar nesse jogo... Você pode buscar tanto o mercado de gols, que aí você vai buscar quatro dessas aqui por dia. Vou fazer uma entrada aqui para a gente ver. Para dar bater 1.20. Ou vai buscar aqui para o City fazer um gol no jogo, que é mais fácil ainda. Aí a gente só precisa de um green por dia. Fechado. Fiz as entradas aqui. É o jogo do City. Vamos ver quanto tempo falta para começar. Cara, vai demorar um pouco para começar, eu vou pausar, a hora que o jogo estiver começando, para dois minutos, a hora que o jogo estiver começando eu volto pra a gente ver se essa entrada vai dar bom. Bom galera, vai começar o jogo, então o que, que a gente precisa? Que saia um gol no jogo e um gol do City. Eu fiz as duas entradas aqui, mas quando você for fazer, escolhe só um mercado, né? Não vai entrar nas duas que nem eu fiz aqui. Eu tô falando aqui mais pra a gente ver, para a gente entender, né? Então um gol do City e um gol no jogo. Vamos ver. Um gol do City resolve tudo, né? Que bate. Bate as duas. Vamos, vamos lá. Uh! Mais um lance do City. Bateu. Fechado? O que, que é interessante? Se você fizer, por exemplo, duas entradas por dia, você vai chegar nos mil reais em 15 dias. Se você fizer três entradas por dia para dar um ponto 20, você vai chegar em 10 dias. É, não faça só o que eu fiz aqui. Não faça, se você for começar, tipo, dois mercados, eu vou começar no, no gol do favorito e no gol no jogo. Não faça as duas entradas no mesmo jogo, porque se for um 0 a zero, você vai tomar um head duplo. Fechado? Espero que isso te ajude. Você já sabe, né? Daquela moral aí no canal. Aquele abraço. Valeu!